Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, olá sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta segundona pós-natal, hoje é dia 26 de dezembro de 2022, a partir de agora o Nilson Araújo levando para você as principais informações do Brasil, do mundo, a partir de agora você interagindo aqui junto conosco, tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo, onde você interage envia mensagens, áudios aqui para o nosso jornal, tá bom? É o 997-824426, repetindo, 997-824426. Fique à vontade, tá certo, meu povo? Vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá certo? Todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado. Então, vamos que vamos. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente nesta segundona maravilhosa. Tudo de bom para você. Uma ótima, ótima manhã de segunda-feira. Olha, nós começamos aqui o nosso telejornal. Atenção com uma notícia lamentável, uma notícia muito triste, Olha aí, cinco pessoas, cinco, cinco pessoas da mesma família morreram é, é, afogadas, hein? Elas são aqui da região de Sumaré, morreram em Tietê, não é isso? Olha aí, cinco pessoas, uma criança, uma criança de três anos, ela teria se afogado e ela teria se afogado e, e o restante da família teria tentado salvar a vida dessa criança, isso. Mas, lamentavelmente... É, é, os outros é, quatro integrantes acabaram sendo arrastados e morreram afogados. Cinco pessoas, minha gente, cinco pessoas. Isso ocorreu no sábado, é, é, em Prainha, no rio Tietê, dois córregos, fatalidade. Aconteceu com as vítimas, lamentavelmente, pessoas jovens, crianças. O corpo de bombeiros atendeu a esta ocorrência. A família banhava no rio quando... Essa criança de 3 anos é, começou a se afogar. Ela tentou se agarrar, a outra de 9 anos, e as duas se afundaram. A avó de 51 anos e os pais das crianças de 25, 29 anos tentaram ajudar, mas acabaram se afogando também. Os bombeiros entraram é, é, com... Encontraram né, os corpos de quatro vítimas no sábado e do pai da família na tarde de ontem, domingo. Hein? Que Natal, hein, gente? Que Natal, é, é, pelo amor de Deus. Hein? Os corpos foram levados ao IML de Jaú e o sepultamento é, deve ocorrer hoje, hoje, segunda-feira pela manhã. Lamentavelmente, é esta triste notícia que nós começamos aqui o nosso Jornal da TV, SP Notícias. Né? Olha, é por isso que eu falo que você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado é, nessas represas, nesses rios, é, nesse tempo de estiagem, o verão, o calor está aí, mas temos que tomar muito cuidado, não entre em locais que você não conhece, né? evite entrar em locais que você é, não, não conhece, né? não sabe é, como que é ali a situação, se é fundo, se é raso, essas represas hoje em dia... É, na maioria das cidades tem represas de fácil acesso. Por isso que nós pedimos também aos órgãos competentes para que sinalizem, né, para que é, possam adverter né, com placas de orientações para que as pessoas não adentrem a essas represas. Veja só, cinco pessoas, cinco pessoas da mesma família. O velório está acontecendo agora pela manhã, nós temos as informações. Família aqui de Sumaré. Família de, de Sumaré. Três crianças, é, a avó, o pai e a, e, a, e, a, e a mãe. Lamentável, né? Tem a foto da, da, da família? Põe pra nós, gente aí, olha. olha que família linda. Que família linda que a gente tem. Essa é a foto do rio, né? Aonde foi aonde ocorreu, né? Lamentavelmente, olha, mas a, a família linda. Veja aí. a... Dois filhos, a avó Olha lá, aparece o outro Lá meio de fundo, junto com a avó E é o pai e a mãe Lamentavelmente Motorista de aplicativo Sofreu aí um assalto Levaram o carro, levaram é, Documentos, celular dele Foi aqui em Santa Bárbara do Oeste é, Levaram Na saída aqui da cidade Levaram até dinheiro, viu? É, esses motoristas, eles Eles é, se arriscam também, né? Olha aí, 35 anos, vítima de assalto O boletim de ocorrência foi registrado aqui na delegacia do município de Santa Bárbara do Oeste Por volta das 10h15 da noite ele foi solicitado por um indivíduo com o nome de Mateus Para uma corrida na rua Tabajaras, no Jardim São Francisco, até o Laudice E no local embarcaram três desconhecidos que ocuparam o banco traseiro O motorista... Passava pela 15 de novembro, aqui no centro da cidade, com o veículo Chevrolet Prisma, placas de Santa Bárbara e próximo à garagem municipal. Um deles encostou o revólver na região abdominal do motorista e anunciou o assalto imediatamente. Levaram R$ reais de dinheiro, cartões bancários e levaram também o veículo da vítima. né? Lamentavelmente, o risco desses motoristas... Que trabalham por aplicativo é grande, é grande. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ah, esse motorista. E o golpe, hein? Tome cuidado com o famoso golpe do WhatsApp. Teve uma pessoa aqui que perdeu 950, reais. Você perder 950 reais é, num final de ano, meu amigo, meu irmão, é triste, hein? É triste. É, só você sabe o quanto você suou para ganhar esses 950 ou até mais, né? Pessoas que caem em golpes com valores maiores. Essa pessoa, ela caiu nesse golpe de solicitação de dinheiro pelo WhatsApp. A mãe acreditando que a filha pediu dinheiro para pagar as contas, aí perdeu né, 950 ao realizar um PIX. O boletim de ocorrência foi registrado, o caso ocorreu no bairro Santa Luzia. Aqui em Santa Bárbara do Oeste né? Olha aí, além desse caso aí do Santa Luzia Tem mais uma situação no bairro Santa Luzia No mesmo, no mesmo bairro Uma pessoa que perdeu 200 reais Ela estava é, passando, trafegando pela rua Em uma das ruas do bairro Como foi abordada por um indivíduo Ali no bairro Santa Luzia E, e, e esse sujeito, essa pessoa desconhecida Levou 200 reais em dinheiro que estavam em poder da vítima. É isso mesmo, o cara chegou, anunciou o assalto e levou 200 reais no mesmo bairro, no Santa Luzia, né? E ainda a vítima levou um soco, foi agredida pelo criminoso. Olha que absurdo, registro esse também na delegacia de Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, ó. levaram a carteira da vítima. É, a vítima voltava para casa quando foi abordada por esse homem e que levou o soco no rosto a vítima levou o soco no rosto ah, ele caiu no chão e foi obrigado a entregar a carteira dele valor de 200 reais e o cara fugiu a pé né, lamentavelmente olha aí, bandido cadeia nele, né, cadeia a polícia militar já tem pistas aí desse suspeito, hein a polícia militar já tem pistas. Me parece que, olha, nós vamos ficar atentos porque as informações que chegam para nós aqui é que através de uma câmara de segurança, que inclusive tem em estabelecimentos comerciais ali da região do bairro Santa Luzia, a polícia já tem informação do paradeiro desse suspeito, hein? Há, há sim já uma pista aí de quem seja. A gente vai ficar atento para trazer para vocês aqui maiores detalhes. Meu povo querido, meu povo amado, é segundo ao vivo aqui com o nosso Jornal da TV SM Notícias. Passei hoje pela manhã aqui já pelo centro da cidade. O pessoal aí, algumas lojas, a maioria, né? Com as portas fechadas, abrem após a, ao meio-dia. É isso aí, hein? O pessoal já com aquela ressaquinha de, de, de Natal, né? É, mas agora, última semana do ano, esperamos. Nesta última semana do ano, estamos aqui com vocês trazendo as notícias em primeira mão para você. E amanhã a gente volta, amanhã, terça-feira, voltamos com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Fiquem com Deus. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Valeu.